Bem-vindos ao Budog Nerd. A gente foi conferir o filme Doutor Sono e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes mesmo da gente já começar esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho aí para receber todos os nossos vídeos. Bom, galera, e esse filme, Doutor Sono, é baseado num livro do Stephen King, Doutor Sono, que foi lançado em 2013, né? E que, por sua vez, é uma continuação da história do livro O Iluminado. Né? Pois é, e uma das coisas que eu gosto muito ali das histórias do Stephen King é que em muitas obras dele, alguns personagens são interligados, né? Não, então dá pra dizer que esse novo filme não é uma maneira de ganhar dinheiro em cima da obra do Iluminado, mas é parte até da própria obra do Stephen King que apresenta essa estrutura de conexões, né? E eu acho legal aqui a gente comentar que o Stephen King ele nunca escondeu ali o descontentamento dele, com o filme O Iluminado, ali, do Stanley Kubrick. Mas, por outro lado, né, ele parabenizou agora o diretor Mike Flanagan pelo ótimo trabalho com o Doutor Sono, né? E olha a polêmica, ele disse que esse filme corrige as falhas do Iluminado. Aliás, quem quiser comprar os livros do Stephen King, O Doutor Sono e O Iluminado, a gente deixou aqui na descrição desse vídeo alguns links para vocês comprarem com descontos e ainda ajudarem o canal. Bom, e aqui nesse filme a gente vai acompanhar o personagem Danny, agora adulto, que é Aquele menino da motoquinha lá do filme iluminado que conseguiu se salvar. Depois que o pai dele deu aquela despirocada. É, só que agora ele é um adulto também, ele tá traumatizado com o que aconteceu na infância dele. Virou um alcoólatra, né? E agora ele consegue um emprego ali numa clínica de pessoas doentes em estágio terminal, né? E nessa clínica ele ganha o apelido de doutor sono por um motivo sinistro que eu nem vou comentar aqui pra não dar spoilers, né? Bom, e aí ele começa a se comunicar com uma menina chamada Ebra, né? Que ela também é iluminada e ele começa a ajudar ela a fugir de seres terríveis. É, o roteiro aqui, ele na verdade é focado na história do Danny, né, de como aquela experiência renda que ele teve na infância moldou a vida dele, né? Bom, então basicamente né, é uma história que conta ali toda a parte dos conflitos internos dele e dos enfrentamentos dos medos que ele tem. E de como romper o ciclo agora de onde ele se encontra né, e enfrentar os fantasmas que acompanham ele desde o passado na infância até agora, né? Inclusive essa ideia de ciclos é bem presente ali na obra do Stephen King e nesse filme que tem um personagem que fala no momento K é uma roda. É uma referência, uma frase que aparece lá na saga A Torre Negra, também do Stephen King, né? Dizendo que a vida é uma eterna renovação, né? Uma busca constante por um reencontro com a pessoa mesma, né? E esse é um conceito filosófico, né? Que é desenvolvido pelo King e tem tudo a ver ali com a jornada do Danny. Bom, e aqui no filme o Danny e a garotinha, que é a Ebra, vão precisar enfrentar um grupo sinistro de pessoas ali que se alimentam da iluminação de pessoas como ele, né? Como o Danny e como a garotinha. Né? E a figura principal aí desse grupo é a Rose, que usa uma cartola e eu vou te dizer que ela chama bastante atenção nesse filme, porque assim, ela é bem complexa e é uma personagem com camadas. E é uma personagem que tem um papel central na construção da própria jornada do Danny, que ela representa um obstáculo para o reencontro dele com ele mesmo, né? Mas, na minha opinião, quando o filme busca desenvolver mais aqueles personagens vilões ali do grupo, além dela, eu acho que acaba que o filme perde um pouco o ritmo. É um problema principalmente ali do segundo do ato, né, que acaba abrindo alguns arcos de uns personagens que são menos importantes aqui para a história do filme, né? Então, acaba tornando o filme um pouco arrastado ali pela metade. Mas aí no terceiro ato, o clima ali do filme muda e começa a pipocar um monte de referências aí ao filme Iluminado. É, são vários fan services aqui para quem é fã dos textos de Stephen King, né? Mas são fan services com referências que fazem todo o sentido para a história, né? E eu achei muito legal ali a maneira como o Mike Flanagan conseguiu conduzir esse filme Aliás, é um diretor que já trabalhou em conteúdos aqui baseados na obra do Stephen King, tem um filme, por exemplo, Jogo Perigoso, que é um filme bem bom, e ele foi o diretor, né? E ele também foi o diretor da série a Maldição da Residência Hill. É, e aqui ele busca trazer essa continuação da história do Danny, né? Mas também trazendo alguns elementos do filme original Iluminado, do Stanley Kubrick. Né? Isso, eu acho que assim, tanto em enquadramentos, fotografia, trilha sonora, a gente vê referências ali ao filme Iluminado em vários momentos do filme. Mas em outros momentos ele ele também quis dar uma pegada diferente, uma identificação, como se fosse uma marca dele também, para diferenciar o trabalho dele do trabalho do Stanley Kubrick. É, agora um ponto bem positivo aqui é que ele consegue realmente trazer algumas ideias muito abstratas do Stephen King aqui pra tela do cinema. É aquela construção visual do conceito de iluminado, né? E, por exemplo, alguns conceitos aqui como uma caixa gigante que vai aparecendo ali na mente do Danny. Pois é, e várias dessas referências, né, e várias dessas histórias, e alguns elementos que em vários filmes ou séries acabam ficando muito caricatas ou bizarras demais. Mas o diretor, ele soube lidar aqui muito bem com essas referências do Stephen King. E a gente também precisa falar aqui das atuações. É, o Ian McGregor mesmo, ele tá muito bem no papel aqui de Danny, né, como uma pessoa marcada por aqueles traumas de infância. Um excelente trabalho. Também da Rebecca Ferguson Que eu acho que consegue roubar a cena ali com a Rose Em vários momentos a gente vê ele Que é uma personagem bem mais complexa né? E a garotinha também, né a Kylie Curran Que faz a Ebra uma garantia que ela mostra toda aquela confiança da personagem, mas também com uma carga de sofrimento que marca ela. Né? Então, essa é uma boa adaptação aqui do livro Doutor Sono. Acho que vai agradar ali os fãs do Stephen King. E a gente tem ali referências bem executadas do filme Iluminado. É, é um filme que em algum momento ele fica um pouco arrastado, principalmente ali no segundo ato. né? Mas no geral a gente fica louco pra saber o que, que vai acontecer, né? principalmente ali com o personagem principal. né? Então a nossa nota final para o filme Doutor Sono é...